Vou ter de fazer isto outra vez Se somos detentores de uma alma iluminada Calma, não viste nada e já te demos tudo Dizem os fantasmas, não lutamos com a palavra E se a energia condensada é libertada num estudo E nós vamos Underrated Eu faço, tem um vibe vibe. Não me pergunto -se há quantos anos é que eu ando na fight? E quantos mics é que eu tive? Em quantos mics é que eu tive? Não tenho um lugar cativo estou escondido da light. Porque a luz não é precisa, num sítio onde tudo brilha e toda a gente avalia, mas sinto a life. visão onde nada brilha, tenda da bruxaria, vive no mercado negro, é muito natural a vibe. Não anda a pisar ovos, mãe. Piso caveiras. Só não assentam que o sucesso trajeira. Se mostrares o teu amor, é carne para as Sacrifícios que eu faço pelas minhas feiticeiras. Eu vejo os pontos brancos neste manto de darkness. O que eu tenho vestido é o manto de darkness. Vem ver o que está por baixo do meu manto de darkness. Homem iluminada, Somos detentores de uma alma iluminada. Calma, não viste nada e já te demos tudo. Sem os fantasmas, não lutamos com a palavra. E se há energia condensada, é libertada é num estudo. E nós vamos. De good vibes, good lights, cheiro a terra molhada onde o good dice. Para mim chega de levar com nice trice. Tinha um demônio cá dentro, mas ao qual não ligo mais. Hey! Sensação de equilíbrio, aprendi a balançar vibes vinhos do espírito. Velas canalizaram os ambientes em que drop cada ano. Foi um flop, nove tapes neste livro. E muita gente diz onde é que tu andavas? cercado de cordas aos pais nunca dei migalhas. Os ogres são cebolas, funcionam por camadas. Tivemos nos isolados para escapadas cruzadas. E admito a vergonha de palavras cruzadas. Sou um animal, eu mereço estar sozinho. Não quero ofuscar o rap, tudo é com o meu brilho, mas de vez em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 met